Eu queria dar mais um recado a você que está me acompanhando no canal e ainda não entrou no curso instalador solar de alta performance. Então, essa é uma grande oportunidade para você. É, é, uma, é uma área que cresce assim de forma assustadora, exponencial, enfim. E para que você possa pegar essas oportunidades, você tem que entrar agora porque é uma área que tem muitos detalhes. tá certo? Por que você deve fazer o curso online? É o seguinte, o curso online, a gente escolher essa modalidade, primeiro... Porque a gente tem como dar aí dois anos, né? A gente você vai ter dois anos de acesso a esse curso online. Ou seja, a área de energia solar é uma área muito vasta, tem muitos detalhes. Se eu, se eu fosse dar um curso aí pra você, nem que eu passasse uma semana com você, você não aprenderia tudo que você vai aprender no curso online, que são dois anos de muita prática, de muita experiência. É, são aulas como essa que você vai estar tá vendo no curso online, tá certo? É prática direto, é casa em cima de casa. Então é isso, é, esse é o recado a grande oportunidade de você fazer um dos maiores cursos mais práticos mais focados e mais objetivos para você entrar nesse mercado de energia solar é exatamente o que eu fiz no começo eu fiz quando eu fui entrar nesse mercado em 2014 eu fiz vários cursos mas na verdade eles eram muito repetitivos então foi isso que o instalador trouxe para você e veio para mudar, trazendo para você a parte mais prática do negócio. E além de você aprender toda a instalação, você vai aprender tudo sobre a entrada na concessionária, você vai aprender tudo sobre o projeto, você vai aprender também diversos casos práticos e estudos de casa que a gente vai estar tá fazendo aqui dia a dia. Cowboy, chega mais aí. É... E ainda tem mais aquele super bônus, Cowboy. A gente vai estar tá agora, né? A gente vai estar tá agora fazendo uma, torne... uma turnê por todo o Brasil. E você se inscrevendo até sexta-feira que vem, você vai poder ganhar o curso presencial grátis. E esse curso, Cowboy, é simplesmente uma instalação completa. Onde ele vai fazer o passo a passo. Você vai executar esse passo a passo dessa instalação. Ou seja, você chega no curso sabendo... Tá certo? Porque você já fez o online, que assim que você faz a inscrição, você já tem acesso ao online. Né? Você já vai ver todas essas instalações, já vai ver todos os casos, já vai, ver, é, é, é, vai poder entrar no grupo de WhatsApp. Logo que você faz o presencial, acabou. a gente criou um grupo de WhatsApp exatamente para melhorar a interatividade entre os alunos e fazer as parcerias. É isso que vai botar, é isso que vai botar jogar você para frente, tá certo? É esse intercâmbio de informação, de conhecimento que a gente que a gente está levando para você. Então, gente, essa é a grande oportunidade sua de mudar a sua vida já para melhor. E essa é uma área que realmente cresce, cresce bastante, e uma das poucas que cresce nesse Brasil aí em momento de crise. Exatamente. Né? Então, meu amigo, eu espero você aqui no treinamento. Clica nesse botão aqui embaixo e vem com a gente, que a gente está aguardando você, ansioso, para que você faça parte dessa nossa equipe, do nosso time. Um grande abraço né? e Obrigado. até a próxima. Valeu,